Antes de começar, gostava de mandar aí um abraço para o Bruno Agra, para o Diogo Rocha, para o Rafa e para o Diogo Santos. Vocês os primeiros a partilhar e identificarem este vídeo, no próximo vídeo vão receber um abraço meu. Ora, boa salvação e fala de grupo para mais um videozinho. mim pessoal, antes de começar, está um bocado colou vou tirar aqui a camisola. Uff! Está muito melhor agora. Esta vez vou fazer aqui um vídeo com a minha irmã. Dizem-me um lá. Oi. Como vocês já viram no título, nós vamos fazer o uh, Whisper Challenge. Basicamente, enquanto um está a ouvir música, tenta descobrir o que o outro está a dizer através da leitura labial. Bem, vamos agora passar então para o desafio e como trouxe uma convidada vai ser ela a primeira a começar. Como é que começa então? Para esta parte eu vou cortar. Então, Queres quer é tu ouvir? Um... O, o começar, tu ouvir, tentas ler. Exatamente. E bem pessoal, ela já está aqui com os fones postos, portanto, eu vou dizer uma frase e ela vai tentar adivinhar. Ok, pessoal, a frase é a seguinte, vai primeiro ser simples para ver se ela consegue. Comi alheira ontem. <risos> <risos> Comida. Comi... alheira... ontem. Já? Sim. <risos> Ai, não tenho culpa de seres nada, primeiro isto vai. Agora a minha vez está com os pontos, ela acertou, portanto, vamos ver se agora eu consigo acertar. Eu sou um chouriça. Eu... estou... Sou um. O quê? Diz-se ele. Diz-se novo. Eu sou um. Um chorista. Caramba. <risos> que renda! <random. risos> o Harry Potter nadava nas flores. O. Oh. Oh. O Harry Potter estava. Andava. Estou a acertar, não, não estou a perceber. Né? Nadava? Nas? Que? Foges. Pode? Did... <laughs> Vou dizer de início. Ok. O Harry Potter nadava nas... Tira os fones. Ah. Agora tens a frase toda que te percebeste. O Harry Potter nadava nas... Nas que Faz outra vez. Não, agora não, agora tens... Familiasas? Não, flores. Ai, eu não sei o que fazes Sofia, tenta tipo, na hora quando, a dezembro, falar um bocadinho mais alto. Mais alto? Sim, mas quando estou a dizer a ele sim. a frase, assim, ah, mas estás a dizer aquela que eu faço, depois pois, que é que você tem que se ouvir aí? Eu sou um hipopótamo amarelo. Eu estou, Só um, puta da bum <risos> <risos> E, hipopótamo. Ah, ainda não acabou? Eu sou um hipopótamo... Ameno. Amarelo. Amarelo. Aposto que ele ouviu. Ouvei como? Sei lá, oh, ouvi isto agora! Pessoal. que a minha mulher voava-se todo assim. um pintor antigo. Hã? <risos> é? Nananã? Na. A cadeira? Estou lá a assatar? O que é que eu disse? Eu não <risos> sei, <sempre> voava-se sozinho, <risos> não era? a galera que voava sozinha. Os peludos são chatos. Os, Peludo. Os. Peludo. peludos. Os peludos. Pelos. Peludos. Pelos. Peludos. Peludos. Pirogos. <risos> Parece bué p u Pirocos. Parece! p u Piros. p u p u Os Pogos. p Fala mais later u L o p Polo! O polo! Os plo os Os pelotos! Os pelotos! que é que Os <risos> Ai, o que estás a fazer? Pô, eu... TOS! TOS! <risos> TOS! TOS! TOS! TOS! TOS! chatos Ah, os quem? Os outros são os jatos Os Os nuvens Os jovens Os sofás É, voavam, não é? Voavam Em Na Areia? né? Eles andavam em na areia? Os fás. Vo andavam, voavam. Na? Em? Em? Na? No? No? No! Achas que não é? Não é? Não é? Não é? Não não! <risos> <risos> Eu só, só percebo assim... Na, na... <risos> Ora, achas que por vezes a próxima pessoa está assim... Na... Recapitula tudo. Os chupais voavam na cadeira... De... De cadeira... Em... ó pá não percebo. Tira os fãs. O que é que eu disse? Os, vo... os fãs voavam de, de cadeira de... em. De cadeira em cadeira. Ah! Estava então, assim. E como é que eu vou perceber isto? E pronto pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar mega like. Vamos tentar chegar aí aos 150 likes. Eu acho que vocês conseguem. Não se esqueçam aí de subscrever o canal. Podes pedir, isso aí. Tchau. E pronto pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem bem e... Fui! Se não viram o último vídeo, não se esqueçam de carregar aqui, passar no vídeo, deixar like. E também não se esqueçam de subscrever aqui.